Meu nome é Thiago, moro em Jarinô, e hoje eu estou mais de um ano na franquia Contelli. Minha motivação para empreender é principalmente o mercado de trabalho. né? Hoje eu tenho 32 anos, trabalhei em grupos, trabalhei em construtora, peguei todo tipo de, de clientes de empresas na frente, e minha motivação foi é, a idade, né? foi o mercado de trabalho, quando eu fui ver, eu estava na rua, estava no seguro-desemprego, e quando eu tive a oportunidade de ver um franqueado com tele eu agarrei a oportunidade. Bom, eu escolhi a Contele, primeiramente, eu conheço a empresa, desde o início dela, desde que ela não trabalhava com PBX. e eu tive a oportunidade de trabalhar com a Contele, conheço as pessoas, conheço as crenças e valores da empresa, né? Então, eu não tinha dúvida que o projeto ia dar certo. Né? Eu fui treinado, sim, para franquear a Contele. Hoje eu estou tendo total suporte. Então, foram vídeo-aulas disponibilizadas para mim, com certificação, todas online. E hoje o suporte é também é atual. Tudo no grupo de WhatsApp, tudo que eu preciso eles me respondem. Nossa, o trabalho em home office é maravilhoso e eu, particularmente, adoro. Me adaptei muito fácil, não tem ninguém no meu pé, não tem trânsito, não tem buzina. Eu acordo e saio dentro do meu escritório, eu trabalho dentro da minha casa. Então, isso eu acho que melhor que isso é impossível. Retorno a consegui, com certeza. Eu, para iniciar a franquia, eu vendi o meu carro e nos primeiros seis meses eu já tive o retorno do carro que eu vendi. Então, hoje eu só estou colhendo os frutos. Olha, você que tem intenção, que está com vontade, está desempregado, está aí perdido, tem oportunidade, tem um dinheiro guardado, seja franqueado com tele. Seja porque é um projeto de vida extremamente importante, Hoje eu trabalho por conta, sou pessoa jurídica, sou dono da minha agenda. Então quando você tem uma empresa que te dá o suporte e você tem total autonomia, e amanhã não você mora embora, amanhã não com o risco de ficar sem um faturamento, sem uma remuneração, eu posso seguir a minha vida, eu posso realizar meus sonhos profissionais e pessoais.